Vai Diva, você já tá no foco Fecha no Dima Já tá no foco O vídeo é meu, não é seu não, cara Olha sendo aí Aí pega quantos aí? Tá pegando dois? Só, não, só eu, ele Só, só ele, só. só? tá focando nele aqui, no brother tá, Só que a tá, gente tem pouco não. tempo É... Tem ah, é. que ser ligeiro nessa hora Tá chegando Vai Quantas perguntas você quer... Ó, apresentação é a seguinte Nome você vai falar seu nome, alguma coisa mais que você quiser e quantas perguntas você quer responder? Perguntar o nome dele? É. Qual é o seu nome? Dimas Hernandes Muniz anos. Quantos anos? Eu tenho 22 anos Quantas perguntas você quer responder? Três. Então, você pode crer Tá fácil <coughs> sua, sua família tem problemas de saúde? Quais, quais problemas? não tem criança. você tem irmãos? tenho três irmãos e um irmão é, você mora com a sua família? no momento não agora uma finalização papai é finalize <risos> e é isso aí. Vai tá na Globo, irmão. Tô rico e não sendo sendo filmado. Muito obrigado pela isso entrevista. Corta. Cortar. Claquete. Aperta o botãozinho aqui de novo.